Bom dia, estamos de volta mundial e você chegando para te fazer companhia nesta manhã de sábado, manhã fria, estamos em São Paulo, temperatura baixou nesses dias, daqui a pouco aparece aquele sol gostoso, aí a gente vai curtir todo o final de semana, não é mesmo, Armin de Gourmandian? Sim, senhora, dona Samira Charrini. <risos> bom dia! Bom dia! E Sim. um dia bom, né? Um dia bom também. Muito bem-vinda mais uma vez ao Mundial e você, vamos bater um papo gostoso aqui para a gente começar a animar essas pessoas que estão aí do outro lado Ai, tomando cafezinho. Ai, que preguiça! É? Que preguiça, que delícia! Ai, Ficar tomando tô... cafezinho ah, só, é toda <risos> aconchegante, mas aqui também, tá muito bom. Sim, a gente já até tomou um cafezinho, né? A gente já, já trouxe pra bom. cá, mas tá tudo sob controle. Vamos bater um papinho com a Armin, que está aqui com a gente com o programa Armin de Gourmandian, toda Todas as quartas-feiras, às 18 horas. 18 horas? 18 toda... horas. Eu mudo toda hora, pois né? Pois é. Toda quarta-feira às 18 horas. Programa Armin de Gourmandia. Você é terapeuta. Sou. Sensitiva. Sou. que mais? Holística, metafísica. Holística, metafísica. O que mais? Não sei. Psico. Você já passou aqui tantas vezes que eu já não <risos> sei mais como te denominar. Você Comunicadora sabe. da vibe mundial. <risos> Você sabe que não precisa ter denominação, né? Por quê? Porque eu sou paranormal. Paranormal ah. já é tudo. É, mas tem que explicar para as pessoas, é. né? O que, que é paranormal? Paranormal é uma pessoa que tem uma sensibilidade que está além do normal. Todos nós somos paranormais, né, Samir? Uhum. Todos somos. Só que algumas pessoas, elas se permitem. E talvez elas venham com alguma, algum, algum sistema dentro delas um pouco mais aflorado. Então, a percepção fica mais sutil, fica mais evidente. Percepção em todos os níveis? Percep... Auditivo, todos, visual? todos, todos, todos. É mais do que ser sensitivo. O sensitivo, normalmente, ele tem ou a uhum. ou tem duas coisas, mas o paranormal ele ele foge do normal que é o normal você tem uma uma visão geral daquilo que você está vendo na pessoa quando você teve noção de que essa paranormalidade estava além né da normalidade em você e você optou por desenvolvê la ah, eu na a percepção eu tive, assim, nítida, né? Lúcida uhum. A partir dos 30 anos Dos 30? 30 anos. 32 anos Que aí você teve consciência também Sim, foi quando eu fui auto-iniciada Ah, tá, auto-iniciada é. Agora vamos lá, agora ela vai ter que explicar esse tim-tim-tim <risos> pra gente, né? Aí é. você foi auto-iniciada na paranormalidade? Eu fui auto-iniciada para me aceitar exatamente como eu era E já. como foi isso? Uh, tem um chamamento, né? Na época eu dava aula. Professora, né? Professora hum. de sociologia. Tinha liberado já. E mais ou menos, né? Já estava entrando nas grades. E geografia que eu fiz o um complemento porque não podia dar aula de sociologia. Uhum. Aí... De um, de um momento para o outro, lá na escola que eu dava aula... Eu tinha uma professora que era que ela se chegava muito a mim, a todos, eu também, nós éramos muito amigos lá, um grupo. E eu comecei a perceber o objetivo dela, é. que era detonar o diretor, para é. ela assumir a direção. tá E estava começando a surgir a AIDS. Isso nos anos 80. É, por volta de... A gente está dos... falando. Isso. É um pouquinho... Eu tinha um pouco mais que 30, né? Tá. Não, não tinha 30, 30. Ah, exato, tinha mais um pouco. E ela... E, e ele era, assim... Ele, ele era do grupo de risco, porque era homossexual. O diretor. O diretor. E ela percebeu e ela queria detonar, porque o objetivo dela era pegar direção. Puxar tapete mesmo. Puxar tapete. E quando eu percebi, porque ele era da nossa turma, do nosso grupo, era muito gostoso, nós saíamos sempre juntos, aí o grupo, né? E, de repente, aquilo assim, veio a minha visão de uma forma muito lúcida. Eu percebi uma outra imagem, nela né, atrás dele. E quando eu olhei para ele, eu olhei para ele, eu vi que atrás dele, ele estava reclamando de dor nas costas. E eu olhei assim, ele virou as costas e eu vi um Sabe ovoides? Ovoides. Esse, igual esses... Como é o nome? Aqueles que a gente um, põe lá, porque dá risadinha, chora, não sei Avatar. o quê. Avatar. Não, aqueles pequenos Ah, os emojis. Os emojis. É igualzinho os emojis enfiado dentro de um de, um, de um de uma fumaça preta, escura, grudado nas costas dele. Ah. E ela olhando para aquilo quando ela viu que eu percebi que eu fiz assim, foi a primeira evidência que eu tive. Nítida, nítida. Você já deve ter tido várias outras antes é, e não ter é, dado conta, né? Não, não desse jeito. Aham. Uhum. E eu via ela jogando aquela fumaça nele. Era como se fosse uma fumaça de chaminé. E você associa isso ao consciente ou ela fazia isso de forma inconsciente? Não, consciente. Ela sabia o Co que ela estava fazendo? Ela sabia. Aí depois nós descobrimos que ela era envolvida com esse tipo de. Só dela estar tá com de... raiva, né? E tá fazendo. É, para acabar uhum. com ele mesmo, né? E aí começou o meu chamamento. Foi quando eu, sem abrir a boca, eu tentei defender ele e algumas pessoas que estavam entrando na dela. Sem abrir a boca? Sem falar nada. É difícil fazer isso, né? <risos> Diga-se de passagem. <risos> ah, mas e aí, como é que foi esse processo? A gente adora essas histórias. É. Esse processo foi assim. Ela conseguiu, não todos, mas um grupo pequeno... Ela conseguiu conquistar, inclusive, ele, porque ela dominou a mente dele. E eu via ah. ela fazendo isso. Por exemplo, tinha uma reunião de, pro, da, da, de alunos, uhum. de professores, cada semestre. Ela sentava e ela jogava essa, essa, essa coisa escura nele e nos outros, e eles começavam a ficar assim. Sonolentos. Sonolentos Isso é manipulação É manipulação E eu ficava de frente Quando ela via que eu via Aí eu comecei a perceber que eu podia tirar aquilo e devolver para ela Começou a brincadeira ah. Aí começou Porque eu olhava para ela começava a fugir Quando ela via que eu tava fazendo isso Eu tirava dos outros E quando ia chegando nela, saia correndo como se fosse ao banheiro Uhum. eu falei gente o que que é isso que eu tô fazendo é. né? e, e o pessoal despertava o pessoal pensa que isso não acredito não é real acreditem se quiser é a primeira vez que eu tô contando isso é eu também acredito porque você nunca contou essa história é, é a primeira Pelo vez. menos aqui no mundo é que agora eu tô ficando bocuda mesmo ah, já chegou uma hora que você fala assim, deixa eu falar é, né eu já tô ficando velha e afinal de contas, ela conseguiu o cargo? É, conseguiu. A gente quer saber o fim da ela história, né? Ela conseguiu e ele morreu dois anos depois. Ah. Ele morreu. Olha o que acontece quando há manipulação e ele energética. Morreu com ele pegou AIDS. AIDS. Pegou HIV. HIV. E logo no comecinho não foi tinha no um controle, começo, não tinha não. e ele pegou e foi do jeito que ela queria. É, coisa que ele não fazia, nós organizávamos sempre festa junina, aquelas festas bonitas que na época tinha, né? Uhum. E eu era uma das principais organizadoras. E no dia daí, naquele ano que ela entrou, a, ela fez ele. Coisa que ele não fazia: beber. E ela fez ele beber, é, ela trouxe um, uma um, ela, eles, ela preparou lá no final uhum. uma bebida que era super forte, tem até o um nome galo, não sei o que ela de galo, ah, rabo de galo? Rabo de galo? É. Tá, tá ligeiro, tá, hein, Tá ligeiro, acho que é, é o parmeira, <risos> né? Não, eles sabem, eles sabem, <risos> é. os homens entendem, é. <risos> mesmo que não consumam, <risos> né? É. E, e deu pra ele, ele não bebia, ele bebeu aquilo. Quando ele bebeu aquilo, ele começou a se descaracterizar. Eu fui embora, não fiquei mais lá. Porque eu vi que estava baixando outras coisas. E ela oivava. Nossa! Ela oivava. Ela oivava. Sabe, punha assim. E ali eu comecei a conhecer o mal. Então, começou eu defendendo e ela querendo tomar conta de todos os aspectos. Eu não vou entrar em detalhes. Uhum. E comecei, começou a luta do bem contra o mal. Aí você entendeu que o mal existe. Aí, o pior não é o mal. Põe mal no mal. Hum. É, é uma coisa assim... Você olha para a pessoa, você não diz. A pessoa se disque, descaracteriza. É, ela se descaracteriza a ponto... Por exemplo, a pessoa ela, ela tem, tem os olhos, tem, tem não sei, da vida dela... Se ela está viva ou não, mas ela tinha os olhos claros, ela, os olhos dela ficavam pretos Inteiro ah, Ela se transfigurava e ninguém via. Mesmo. E ninguém via. Ah, bom, eu vou contar só mais um detalhe, ah. né? Que pode dar gancho para o resto da conversa. É, pode dar gancho. Ah. Meu pai tinha falecido há pouco tempo, agora eu lembro, isso foi em 83. 83. É, em 84 foi que isso começou a acontecer. Hum. Ah, meu pai tinha falecido. <coughs> me dá até uma. E ela queria me detonar, acabar comigo. Na, a sala dos professores, ela manipulava como ela queria. Os professores hipnotizavam. dali a pouco eles voltavam. A única que não hipnotizava e viera fazendo isso era eu. Uhum. E depois de acontecer muita, muita coisa. Uma noite eu, deite, eu fui dormir, eu relaxava, era um, era uma, tava, uma, eu estava dentro de uma turbulência. Eu sonhei com meu pai, mas foi um sonho mais do que um sonho, foi muito lúcido. E o meu pai, ele vem com uma falange, bravo, e tem um monte de vela, um lugar assim cheio de velas, velas escuras, vela, tudo que é tipo de vela. Aí ele falou assim, chega de fazer isso com a minha filha. Agora eu vou queimar você. E aquelas velas ele jogou assim com tudo. Veio, aquele, veio aquela falange toda derrubar as velas. E eu nisso eu acordei assustada. Eu vi aquela fumaça escura saindo. Acordei e não consegui dormir mais. Fui para a escola, fui, né, que eu dava aula de manhã. Cheguei, ela ainda não estava lá, mas os outros professores já estavam. Na sala dos professores, entrei, ela abriu a porta. Quando ela entrou, ela simplesmente olhou para todos, ela paralisou os professores, ela começou a uivar, bateu a cabeça no chão, levantou o braço dela todo queimado. Ela se queimou? Todo queimado. Ela falou assim, gastei, tive que dar aulas particulares, gastei tudo que eu tinha e ela está aqui. E olha o meu braço. Ah! E ali os, os outros despertaram e perguntaram o que ela tinha feito no braço. Ela falou que sem querer ela deixou cair uma panela de água quente. E foi isso mesmo? Não, não, sabe, queimou, né? não sei, queimou. Ela queimou. foi fazer alguma coisa. Aham, e, e se aquilo, queimou. E aquilo voltou para ela. Quando eu tive o sonho com meu pai, foi essa falange do meu pai junto... Que foram lá e devolvendo para ela. Protegendo, pra gente ver que o bem sempre vence o mal. eu eu juro, eu jamais mentiria com uma coisa eu dessas. Eu imagino. Jamais. E a gente nota também que muita gente acaba num momento de vingança ou num momento de ódio a Sim. fazer coisas que às vezes nem sabe como fazer. E a quem procurar direito. E, e, e vou tudo te falar errado. esses magos, porque são, eles são né, uma, um uhum. grupo. Esses magos, eles conseguem hipnotizar as pessoas mentalmente. Eles param. Então, <coughs> o que, que é essa hipnose? Dá a impressão que para o tempo e o espaço. E quando a pessoa volta, ela volta outra. É um blackout. Acaba sendo um blackout. Sim. Aí a partir daí você. Começou a desenvolver melhor a tua paranormalidade? Foi vindo, foi Você vindo, continuou dando aula? Continuei dando aula, tudo bem, né? Uh, na boa, mas acabou formando grupos, uhum. né? Aquela união que nós tínhamos foi detonada, formando grupos e eu encontrava com ela, eventualmente ela estourava o armário dela, o armário onde ela guardava as coisas e o meu era embaixo mais do lado do dela, embaixo mais um pouco para cá. E ela dizia, e ela ela dizia que eu tinha detonado o armário dela. Ah, daquelas que é né? E põe a culpa no outro. E e, e uma das vezes eu estava conversando com o diretor e tava em reforma a escola, a parte, né, o e aquele teto alto, aquelas escolas antigas, uhum. né? E eles estavam arrumando lá em cima um lustre imenso de uh, de ferro, cobre, sei lá eu. E eu passando debaixo disso, eles estavam arrumando lá o teto, o lustre. E eu aqui eu conversando com ele, a gente andando, caiu aqui, ó. Do meu lado. Gente, é, isso mostra que muitas das coisas que acontecem conosco no dia a dia, e às vezes a gente não percebe, é um livramento, né? É livramento. Esse lustre não caiu em você porque houve Mas um livramento, assim, houve uma proteção. Raspou. É, ele raspou. E é nessa proteção que a gente tem que se segurar, é. né, Armin? E teve uma vez que ela conquistou uma secretária que trabalhava lá, e eu estava na sala dos professores, não, eu estava no, no escritório, na, do lado, na frente tinha um, um escritóriozinho, né? E naquela sala eu estava fazendo alguma coisa. E essa pessoa, que, ela, essa eu soube que já morreu. Ela chegou... Ela falou assim, agora chegou a minha vez e dar conta de você, porque elas começaram a trabalhar juntas. Ah, entendi. Aí a história andou, né? Aí a história ela foi tentou andando. me dar um tapa. Ela tentou me dar um tapa. Quando ela chegou com a mão assim no meu rosto, a mão dela voltou para ela e ela deu nela. E isso acaba sendo proteção. Muito forte. Aí é? que é essa aí proteção que você é do sabe o que é magnetismo. É tudo magneto. O que você faz... Tudo foi mostrado, volta para você. Porque o nosso próprio corpo ele é formado de, um, de campos Sim, magnéticos. A, a gente tem campo magnético, ele pode se expandir ou não. Total. Não é isso? E, e quando a gente. Quando você começou a perceber é, que isso não ia parar, que a sua paranormalidade ia cada vez ficar mais aguçada, porque afinal de contas você permitiu. Eu, eu vejo eu assim, né? Eu fui chamada. Né? Eu então, assim, aí, foi, é. aí você não brigou contra aquilo não. em nenhum momento. É, quando você percebeu isso, você foi buscar entender melhor a respeito do tema? Você foi estudar foi. coisas diferentes? Foi. Na época, eu fiquei um bom tempo passando por isso. E foi chegando um momento que eu saía da escola dando aula. Eu já não conseguia mais frequentar ambientes com muitas pessoas, hum. barzinhos. Eu gostava na época, uhum. né? Não podia, não conseguia entrar. Foi parando e eu vinha para minha casa e me fechava no quarto. E no quarto eu ia... Bom, vou ter que falar. Eu ia sendo ensinada. Eu... Eles me tiravam do corpo. Eles quem? Vai ter que falar. <risos> é... Era o mestre, eu moria. Ah... Eu fiquei arrepiada É para ficar, ué Você também, né? <risos> Mestre Amoria É Mas eu não sabia que eu não sabia quem, não sabia ele quem era Você não sabia quem era? É, mas ele vinha e, e meu avô também vinha E às vezes vinha minha avó paterna Eles estavam juntos tavam nisso, Estavam todos né? juntos eu, tinha, eu sei onde fica minha casa astral eu sei de onde eu vim. Foi nesse período que, que você foi, foi começando tudo, a ter consciência é. do que estava acontecendo, o que acontecia com você isso. e com tudo que tá... permeia até a, a família, né? Porque Muito. você morava com numa casa com a tua mãe. Isso. E, e isso também, você dentro do teu quarto, havia uma proteção ou é, toda a casa era... Era magnetizada com esses ensinamentos. Tua mãe sentia, sentia. coisas relacionadas a isso? Sentia e tinha medo. Porque ela não entendia. Não, eu tentava explicar. Tá. Aí, uma vez ela olhou pra mim e ela falou... Filha, quem é essa moça que tá aqui atrás de mim? Eu falei, mãe, ela, ela protege a senhora. Ah, eu... ela também já estava vendo? Ela estava vendo porque se materializava. Uhum. Ela falou, o que, que é isso? É, tira isso de mim agora, tira isso de mim. Falei, não vou tirar nada. Porque quando Aí, a gente olha para os nossos. chegava a assim ser engraçado. É, porque com quando ela. a gente olha, Armin, para os nossos antepassados, você que vem de, um, de uma religião, de uma cultura é, armê muito voltada Nossa, ao, ao armênio, né? Que acaba sendo. É, vai passando mesmo de geração para geração. É. Para os mais velhos terem um entendimento a respeito, é. acaba sendo um trabalho dobrado, pois né? Pois é. Mas, olha, pois eu vou te falar, não deveria de ser, sabe por quê? Lógico que não deveria de ser. Mas sabe por quê? Não por isso deveria. que a gente está aqui conversando. É, porque agora eu vou te contar. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela falava, infelizmente, ela falava em turco. Ok. Mas ela lia a Bíblia que era escrito em armênio, porém as palavras turcas. Tá, entendi. vamos supor. Escreve em português, mas você vai ler o inglês em português, uhum. entendeu? A grafia, a né? Grafia, é. E é tudo cirílico, né? Sim. E diz que um dia ela lendo, ela percebeu que uma das sobrinhas dela que estava ia casar e estava morrendo Tá. Ela disse que largou aquilo, isso lá na Armênia. Era a prima dela. Tá. E ela pegou, foi lá avisou a mãe. E a minha bisavó diz que ela ela, ela peneirava rachixe porque o marido dela tinha morrido, ela não tinha outra outra condição de viver isso lá, e ela começava, e ela já não estava muito bem, né? Hum. falou, eu, eu sonhei isso, eu vi isso. Minha avó disse que a mãe, a, minha a mãe dela falou assim, não, isso não é nada. No, no dia seguinte, disse que a moça morreu, já com a roupa branca de noiva, e assim puseram no caixão. Hum. Ela lá velando em cima da mesa, sei lá onde que estava, no chão, não sei. Eles velando a moça viram a moça levantar o espírito dela levantou de noiva e saiu, todo mundo que estava lá viu. A minha avó contava isso. Pois é, o Eurí fica assustado, né? Porque se a gente for olhar para todos os antepassados e pelos fatos históricos, as mulheres principalmente Sim. sempre tinham muita magia, vamos dizer assim. Entre é. aspas, né? Muita magia. Eram as feiticeiras, eram as curandeiras, as benzedeiras. Sim. E, bem provavelmente, elas viam, sentiam... Sonhavam, intuíam e não falavam E não falavam e tinham medo E todas que estavam lá viram É incrível, nossa como passa rápido Esse programa Já foi já foi quase o primeiro bloco inteiro Ai meu Deus é... Mas tudo bem, valeu Opa se valeu, gente Vocês estão ouvindo o Mundial e você Vocês perceberam que eu estou inaugurando A minha <risos> fase terapêutica Eu permiti que a Armin de Gourmandian fizessem uma única pergunta Um processo terapêutico aqui com ela mesma. Fiz. E isso é, é isso importante. Aí eu tô contando. Isso é, é um pedacinho. É, nossa. Não, precisa, assim, de... É, quantas consultas que a gente precisa, pelo menos pra começar uh, um, um processo terapêutico? Pelo menos Comigo? Um, é. Ah, na primeira consulta eu já começo. Isso já é, começa. De mas... seis a sete sessões, oito sessões já deu. Olha lá, eu já jogo umas dez. É. Ó, apesar de umas dez ai, pra dez, a gente poder... Ai, ter, vamos dizer Falar dez. assim, olha... São dez sessões onde a gente vai falar, vai expor, vai trabalhar e dali as emoções elas vão aflorando, as informações vêm à tona. Você, eu vejo a pessoa, como eu vi aquela moça, eu vejo... Eu posso contar só mais um caso ou não dá tempo? Não dá tempo, mas você vai contar no... O Euri já fez assim, não, não, não... não, não. Ah, não quero. É no próximo bloco, tá acabando. Ah, não, no próximo bloco você vai contar o Sim. caso, não esquece do caso. Não, tá? eu não vou esquecer. Pera aí, quem quiser contato com você, você tá nas redes sociais como Armen. Armen, arro... Ofi... Bom, Armen no, oficial? no Instagram eu tô como @armenoficial no YouTube eu tô Armin... não no YouTube eu tô oficial Armin de Gourmandiã ah. no Face eu tô Armin de procurar procura Armin que você vai achar ela. Você só energia fria é. vibração acha? ah, a gente só vai para o intervalo comercial daqui a pouquinho a gente volta hoje eu estou conversando com Armin de Gourmandiã e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Mundial, e você hoje conversando com Armin de Gurmendian. Gente, vocês não têm noção do que é o intervalo aqui nesse programa. É uma coisa assim, fora ah, da vai. caixinha. A musiquinha é tão bonita, singela. A gente estava aqui relembrando umas coisas assim, né? Armin de Gurmendian, que é o nome do programa da Armin. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem gente ligando pedindo para que você repita direito as suas redes sociais e inclua nessa conversa o WhatsApp. Tá bom. <risos> Meu WhatsApp. Vamos começar pelo WhatsApp. Pelo fácil. É. 11 9 9675 5250. Anotou? Código 11. 11 9 9675 5250 agora aquilo que ela confunde a ordem né Instagram YouTube Facebook TikTok se tiver ah tá? não me pergunta não é o TikTok mas eu tenho é só procurar Armênio é procurar mas eu, o, Army, o que, o que você acham? sabe como que é Armênio oficial é no Instagram Armin, oficial Instagram oficial armen YouTube YouTube e Facebook você tá como Armênio de Goiânia de Gourmet, Oficial, a minha página é Oficial Armen, também, no Facebook. Ela é assim, gente, mas na hora que ela vai fazer uma terapia, ela é. Nossa, Nossa. inteira, eu fico inteira. É, ela, é fico inteira. Ela, tá, ela tá feliz que ela tá na Rádio. Aí eu fico olhando tá assim, para quem tá atendendo, eu fico olhando, a pessoa fala, eu fico olhando. O que, que você tá me olhando? Eu que... fico olhando, vou que que olhar o Yuri. O que você tá vendo? Eu tô vendo uma corrente tão bonita. Bonita tá bonita, bonita né tá linda, nossa. Olha, Olha aí que tá coisa bonita, linda. tá vendo meus amuletos Armandê é, indiano os de de anos, dias isso. 20 e 21 e de agosto é, é um final de semana você vai ter o curso radiestesia magnética imantada, imantada. depois uma outra turma você vai ter em setembro isso. é isso mesmo 20 e 21. que é, é o horário integral é meio período como é que não é, é horário integral de, manhã, manhã, dias, até a de tarde. manhã até o fim da tarde começa tipo 10 e meia 11 horas tem lanchinho tá. tem um monte de coisa agora eu tenho ah, tem lanchinho tá agora tem uma pergunta que eu preciso fazer é. é se nós somos formados por campos magnéticos Sim. né todos nós né é, eu acho que não acho que todos os seres vivos tem Sim, campos magnéticos, o planeta, todos. né? Tudo seres bonitinho. vivos, é. É tudo que, que é vida e tudo é vida. Exatamente. Né? Quando você fala radiestesia magnética imantada, eu olho com uma diferença para a radiestesia tradicional? Muita. Por quê? A radiestesia já não seria magnética? Ele trabalha com magnetismo? Eu, muitos trabalham com magnetismo. Eu só trabalho com cristais e pedras. Que aí tá. é a fonte, Que né? a radiestesia, ela tem vários <coughs> instrumentos. Tem. Você trabalha com os cristais... E pedras. E pedras. E também... Não o, pêndulo, só... o pêndulo o pêndulo é de e pedra, e... né? É que você Tudo usa. É pedra ou cristal. Tá. É... E também os cristais mesmo, né? E ah. as pedras mesmo. É assim. Ah, o... Pegar... Pegando o pêndulo na mão... Eu não lavo, eu só lavo na água normal, se quiser deixar no sol, na lua, na estrela, se quiser pôr também, tá do reino, pode pôr também, oh, meu quiser, Deus. faz o que quiser. Só não põe no sal grosso. Ah, não? De jeito nenhum. Porque ele tira o poder da pedra? Tira o poder da pedra. É, acaba, a pedra não, não se identifica, pode levar para o mar. Eles adoram ir para o mar. Eles ficam felizes, eles pulam Mas nem é tanto por causa do sal, por causa da água Do mar, porque o mar é natureza uhum. é, é, é, né? é diferente Tem um movimento Tem né? movimento Agora você pôr no sal grosso pra limpar Ele vai falar, você vai limpar Você mesma primeiro Ele perde toda a força hum. Aí você manipula como você quiser É a sua mente que faz ele trabalhar O pêndulo? É ou qualquer outra pedra, qualquer pedra. Tem gente que fala, ah, eu não consigo segurar o pêndulo, eu acho que. É. Mas a gente manipula ah, também. Não, a... o meu não, porque uma, ninguém programa. Você nem pode ficar fechando ele na palma da mão porque ele não, não se programa o pêndulo nada. E aí ele começa a agir. É que eu tô com ele na bolsa, lá ah. não dá para pegar. Ele começa a agir naturalmente. Ele age naturalmente. Tá. Se eu pegar um pêndulo aqui agora. É, você não ele, quer pegar lá? Eu, ele, ele, que vai, ele que vai simplesmente. Tá no bolsinho da bolsa. Por favor. É, então, o pêndulo vai chegar até a mesa. Ele vai chegar. Hum. Você abre a bolsa, tá no bolsinho. <risos> a conversa hoje é de comadre mesmo. Tá difícil esse negócio aqui. Mas vamos lá. Tá. Então, mas o, o poder. O pêndulo. É, ele até começa, o formato do pêndulo com... tem um, um não, significado. Você não. Você pode pegar quiser redondinho, comprido, não importa, não, quadradinho, não em, parece um dado, eu tenho de todos, né? Hum. Então você, ele vai fazer tudo o que precisa ser feito sozinho. Aí eu tenho alguns gráficos super simples, que são gráficos comuns, né? Alguns que eu Achou, fiz. Acho o Eba, aqui. <risos> Ó, tá vendo? Depois ele. Vamos supor. Pra quem tá vendo o vídeo, tá, gente? Dá pra ver, né? Dá pra ver. No ó, vídeo dá pra ver e eu vou narrando aqui. Eu não tô tá. fazendo. Ele tá meio pesado. Ó. Ele já começou Quando a entrar... ele tá pesado, o que, que quer dizer? É que ele tá meio carregadinho. Ah, o estúdio, né? Um entre-sai. É, né? muito, muito, muito entre-sai, ó. Ele tá querendo levar lá para cima, ó. O ideal era a gente limpar o estúdio... Tá cada. Não, Agora tá limpando. É. Mas o ideal era a gente é, fazer uma limpeza disso. <risos> Bateu no microfone, o pessoal fica bravo. É... Constantemente, a cada troca de comunicador... Porque são energias é. diferentes, né? A minha energia é diferente. Sim. De quem, de quem vem depois. Lógico, de todos nós. Mas, uh, e aí misturam muito assuntos, né? Cê vai vê, bater ele... no microfone quantas vezes você quiser. Ele não para. Você vai tomar bronca do Toninho Nascimento daqui a pouco. Oh, ele toninho. não para, mas assim, ele... Ele já, ele já fez o que tinha que fazer. Ele Por fez quê? O... Ele, conforme você está mexendo, ele está girando. Ele está girando ele... enlouquecidamente. Não, ele está tá limpando. Ele quer me dar um beijinho, ó. Ele tá... E quando ele... ele vai na sua direção, ele está te limpando? É, Ele está limpando minha garganta agora. ó aqui. Ele veio sozinho, ó. Quer ver? Eu vou falar. Ele onde, tem vida própria. Onde você quer ir na Samira? Ó, tá indo, Samira, ó. ó ele tá... Vai batendo. Não vai? Agora. Aqui, ó. Ele tá fazendo alguma coisa em você. Ah, ó. entendi. Ó, tá vendo? Ele tá pegando... Você deve estar tá com alguma, alguma coisinha aqui. Aqui? É. O dente, alguma é coisa. É um dentinho que tá cicatrizando é. a então. extração. Ele já foi ali, ó. Ó, ah, que curioso. Ele tá mostrando, ó. Ó. Curioso, né, gente? Então, isso é magnetismo, entendeu? Isso é magnetismo e a gente tá é. usando elementos naturais. Super naturais, não trabalhado. Eu, ele que me programa, eu não programa ele. É mais fácil. Que da mesma forma que a gente, quando se alimenta com alimentos em natura de preferência Isso os ordem, cruz né? a gente tem um, um, eles tem uma uma reação importante dentro do quimicamente mesmo falando é. dentro do nosso organismo quando a gente tem contato com tudo que é natural que é da natureza que está comigo aqui mesmo na vida urbana ele bate de frente comigo né ele tem um Sim, contato tem tem porque ele o vai... magnetismo é o mesmo é, é o mesmo e ele vai dar para você aquilo que está faltando em você. Ah, Por exemplo, quando ele começa a trabalhar... Né, ele começa a trabalhar ali. Eu, tenho, eu não vou ficar entrando muito em detalhes, mas tem várias formas dele trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele já está te escaneando. E quando ele está te escaneando... Ele já está dando a você o que você precisa. Por exemplo, eu tive um sério problema com uma pessoa. Tava, a pessoa estava muito atrapalhada, um monte de coisa que estava acontecendo com ela. E essa pessoa jogou aquilo para mim. Hum. Aí eu peguei o pêndulo junto com a pessoa e comecei a pôr e, e eu, o que ela estava precisando. E ele foi empurrando num gráfico que a gente chama de pirâmide plana. Tá. Empurrou, empurrou um monte de papelzinho lá. E foi família, aí foi trabalho, e foi não sei o quê. No dia seguinte, e ele manda pôr o pêndulo em cima, o cristal e deixar. Ah, tá. No dia seguinte, resolveu todos os problemas da pessoa. Olha lá. E de todos que estavam lá. E então, o que eu, eu achei acho... muito interessante é que ele ficou mostrando gravidez, gravidez e empurrando para lá. E filha, gravidez e filha, gravidez. Ela falou, minha filha está grávida. Eu falei, mas por que será que ele está pondo nessa... Ela nessa? falou, mas ela não está muito bem, Armin, mas ela está grávida. No dia seguinte, infelizmente, ela, ela perdeu, ela perdeu o, bebê. o bebê. Ela não estava bem. Não estava. Então, ele já resolveu. esse O... o o pêndulo ou a pedra não importa que elemento você está usando é. ele é colocar ele trabalha junto com esse gráfico esse outros gráficos com outros com outras coisas para cada para cada, cada pessoa, situação... ele vai mostrar ele faz ele monta tudo aquilo que está acontecendo com a pessoa ele vai puxando a pessoa faz a leitura tá. e quando a pessoa faz a leitura ela começa a entender então além de eu já ter atendido lá no registro da memória celular há um pouco, tal que a gente vai conversando, já falando algumas coisas, o próprio gráfico, a própria radiestesia, mostra para a pessoa tudo, ela escreve para a pessoa, ela tá. escreve, literalmente. Tanto é que eu peço para fotografar, levar para casa, aí a pessoa começa a analisar e separar. Isso está acontecendo ali, aqui, ali, é doença, Tudo tudo. A vida fica um turbilhão fica em algumas épocas. É, né? aí ela começa a ajustar aquilo, quando ela volta, nós trabalhamos em cima daquilo, mas ela já volta pronta. Ah, por isso que acaba sendo mais que uma coisa. É mu muito, e depois já começa hum. a energia fria junto. Tá, e a energia fria trabalha é. junto com você a radiestesia vê, também. Quando nós falamos, ele mostrou aqui, e, em mim, aqui, em você, no dente, ah. O que, que aconteceu? E mim esquentou aqui. E ah. você provavelmente esquentou um pouco. Uhum. Por quê? Quando tem alguma coisa ruim, é como um fogo entrando para derreter aquilo. Ah, e quando ela se transforma em fria? Aí começa a energia fria, que é a cicatrização, que é a cura, que é... O ozônio entrando na pessoa. Porque a gente tem a energia fria, ao mesmo tempo que a gente sabe que existe a energia quente e a energia neutra. Sim, a energia quente é diferente desse quente que eu tô falando. Tá, mas é uma energia. É uma energia. É, é o que está saindo de ruim. Não tá, é o que Se tá eu entrando. tô, por exemplo, com dor de dente, ele vai esquentar. Vai, vai, você sua, você esquenta lá dentro. Ah. E ele solta. Tem energia quente que é, vai, vem de fora para dentro. É bem diferente. A que vem de fora para dentro. É, aí põe assim, vai recebendo. É, é, por exemplo, eu digo assim. O que, como, é, como funciona um centro cirúrgico? Como? Ele é quente ou frio? Não sei, nunca entrei. Frio? É frio. Ah. O que mata as bactérias? É o frio? Sim. Ah. O quente, ele, ele, a bactéria prolifera. Mas o que mata é o frio. O que cicatriza? Põe uma coisa quente onde está uma ferida. Vai queimar. Pronto. Você vai pôr energia fria. Hum, e a energia é fria você sente vindo de fora para dentro. É diferente. Tá. Porque ela vem dos planos. Os pleiadianos? Play Quem são os pleiadianos? São seres estrelares que eu conheci naquela época. Tá, <risos> quando teve a primeira aparição é para você. Veio a energia fria e veio esse comando veio deles. Isso em 85. E eles continuam eu, ativos? Com muito, muito, cada vez mais. Cada <risos> vez. Eles também são meio doidinhos, viu? É, mas é. eles estão, do mesmo é. jeito que ele é ativo com você, ele vai ativando vai. também. Ah, outras... já tá gelando aqui. É, tá frio mesmo. Entrou já pela perna, você tá entender ali? Ó, já tá subindo, tá vendo? É isso? Você fala dos pleiadianos, já começa. Eu sou uma verdadeira discípula dos pleiadianos. Isso eu garanto. E eles estão entre nós? Eles são holográficos. Holográficos? É, são holográficos, eles não têm forma. É eles isso que a gente quiserem. quer entender. Eles não têm forma. Não. Por quê? Olha, imagina o um espírito. Você tá. desencarne... Eu desencarnei. É que vai. fala assim: ah. de anos eu imagino que venham de outros planetas. Sim, ele vem de, de outra, outra dimensão Galáxia. Galáxia. É outra dimensão. Vamos entender, né, gente? Eles, dentro, dentro dessa galáxia, tem grupos estrelares. Ok. E, mas a galáxia é uma galáxia. E tem os planetas daquela galáxia. Vamos chamar assim. <tos> tem os pleiadianos que habitam dentro de uma forma naquela galá naquele planeta. Uhum. E tem os que estão em volta. Tá. Entendeu? Entendi mas eles é, é diferente da gente, não é? Nós somos muito matéria, nós somos muito densos. Então eles podem tanto se transformar naquele momento, de acordo com a forma pensamento. Eles eles pegam uma forma, ele quer ser alto, baixo, bonito, feio. Eles escolhem. O, o zoído não, né? Como dizem, eles escolhem. Mas por quê? Porque eles vão se apresentar aquele que está tendo uma ligação com eles de uma forma. E é curioso isso, né? Porque você está falando aí eu já fico imaginando aqueles filmes de ficção científica que a gente vê que a maioria, pega os filmes da que Marvel, não é ficção, a maioria não, é não ficção. acaba, é tudo tudo tem um porém, né? Sim. Mas a maioria assiste aquilo com uma uma curiosidade e gosta, tá? mas se deparar com um deles não está preparado o ser humano não está tão preparado para isso não, não. Ah, o ser humano vai vamos dizer que o humano humano humano oh, ele é reptiliano ainda ele tem a mente reptiliana a mente é. e essa mente é muito racional ela é a mente dos desejos das conquistas tá ela, quer trans, ela, ela é a mente que... Ela quer objetividade e a conquista ali, onde ela está. Então... Tá. É, ela não pensa uh, em outras dimensões. A dimensão dela é aquela conquista e ela quer, ser, ela quer se eternizar com aquilo que ela está conquistando para não perder. É a matéria? É a matéria. Tá. E quando a gente fala dos... Uh... Conclui, conclui. Tá. Quando você fala desses seres que já são estrelares, não é que eles são estrelinhas, eles não, não. são uma formação de gases. São estelares que vêm de outras estrelas. De outro, isso. É, nós somos do Sol, né? Eles já tem, ele já conseguem reproduzir a forma deles como eles querem. Tá. Eles são forma, vamos chamar, vai, forma pensamento. Eles escolhem, através e essa é. forma pensamento é, os, transforma. os transforma. E eles podem se apresentar a mim. Como ele quiser. Tá. E você vai reconhecer. Tá. Né? Então, vamos supor, os que estão mais próximos de nós, eles são da quinta até a sétima dimensão. Tá. Eles conseguem chegar nesse plano. Agora, os, a partir daí, eles não conseguem. Eles só transitam transitam e mandam por filetes de luz aquilo que você precisa por exemplo esse frio que você está sentindo né que deu aqui agora eles estão nessa dimensão na nossa tá os que estão transitando estão comandando esses ah eles trabalham em conjunto sim mesmo. os únicos que têm eu estou falando dessa consciência tá mas os únicos que têm a competição somos nós, eles não competem, eles se integram, eles compartilham, então eles, podem, eles são grupais. Uhum. Quem não consegue ser grupal somos nós. Não, a maioria, hein? pelo é contrário, contra, é bem contra, individual. É, quer puxar tudo, tapetou outro. É bem individual. Entendeu? Então existe uma diferença muito, já começa por aí. Uhum. Eu estou falando nesse, nesse sentido. Tá. Por exemplo, se a, o, eles não precisam de nave. Eles, se, eles transitam naturalmente. Eles saem de lá e já estão aqui. E alguns precisam de nave, né? Alguns precisam porque eles, não, eles são só tecnológicos é né? só técnica. Eles estão só, uh, tipo, vai, computadorizados, essas coisas. E você acredita que toda essa tecnologia que avançou tão rapidamente aqui, são deles. nessa nossa é deles. dimensão, eles que, é. que vão orientando o homem o a... O homem a produzir. fazer isso e vai começar a guerra disso. A guerra tecnológica? Sim. E o homem vai perder, porque eles já estão muito avançados... O homem, ele se mistura aqui, nós nos misturamos entre o amor e o não amor. Tem pessoas que falam que o oposto do amor é ódio. Não é. Não existe o oposto do amor. Ou você é, ou você não é. Uhum. Mas o amor ainda nos desperta algo. Esses, eles vêm sem, sem nada. Sem sentimento. O amor nem é sentimento, é algo muito maior que isso, muito mais profundo. Mas eles vêm sem isso. Aí você está falando tudo isso? Nossa, o programa já está quase terminando Ai, de Ai, meu novo. Deus, eu não falei nada de mim. É, não, ué, você <risos> está tá aqui. Eu só falei de mim até agora. É, com tudo isso, como que você, Armin, enxerga a fé? A fé, ela é uma coisa assim. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa ontem da minha família que ela falou o seguinte, que ela pede para Nossa Senhora de Fátima uma pessoa que é uma, um casalzinho, a moça não engravida e quer engravidar, ela diz que já aconteceu três vezes dela ela lá na Igreja de Fátima, né, ela tem poder aquisitivo para isso, e todas as vezes ela pediu para aquela criatura engravidar quando ela voltou, não passou um mês. Essas três pessoas engravidaram. Já depois de algum tempo, algumas tentativas e não. E aí ela falou para mim assim, sabe? Uh, uh, uh, sabe, prima? Bom, é prima, né? Ela falou, sabe? E eu e eu sei que isso acontece. E aí eu peço para quando a criança nascer, eu, não importa se vai, vai ser daqui a um ano, dois anos, e para lá com a criança para a igreja de Fátima. Eu falei para ela, se a pessoa não tiver condições de ir, como é que ela faz? Uhum. Fátima vai cobrar e vai tirar aquela criança? Hum. Entendeu? Porque eu sou ligeira também, né? Uhum. A fé ela... não tem distância, né? Não. A fé, ela não pede. Ela é. E só sente fé quem não prioriza o que ela pediu para o outro. Mas ela prioriza o que a outra vai conquistar. Uhum. Ela não vai pedir para a pessoa estar lá... Porque ela sabe que a energia já está aqui na pessoa. Uhum. Não existe isso. O que existe na fé é uma coisa chamada... Eu confio no meu pedido... E eu confio na conquista daquilo que eu vou pedir... Mas como que eu confio? Quando eu confio em mim. É isso, né? Eu confio em mim, então a fé, ela pode parecer que vem de fora para dentro, e a autoconfiança de dentro para fora. Mas é uma coisa integrada. É, e a fé, ela dá um. É uma grandiosidade é. no peito, né? Muito. E ela não, sentir... é, ela não é esperança, ela é convicção. Armand de Gourmandia, terminamos esse programa falando de fé. E eu não falei que daquela lindo. historinha que eu ia contar. É Depois... mesmo, eu esqueci da historinha. Posso contar rapidamente? É, se frente? for rápida. Tá. Eu conheci. Aquela história lá do começo é. do programa. Vamos lá. O Yuri vai gostar. Do começo do bloco. É. Ah, eu cheguei a namorar uma pessoa, isso lá nos anos uh, 75, 70. Não <risos> E era uma pessoa muito bonita, era um dos diretores, naquela época muito metrô saindo, ele era um dos que, que, que fazia de engenheiro lá, blá, lá. Aí um dia eu tô, estou tô assim, saindo com ele, eu desci antes as escadas, eu fiquei esperando ele vir que ele estava pagando. Quando eu olhei para ele, ele era muito bonito, parecia até o Ah. quando eu olhei. Eu vi um troço esquisito, tipo de vampiro. De, de vampiro nele? Nele. Hum. E uma, um rosto todo, desmasca, todo, todo mascarado. Eu falei, gente, o que, que é isso? Falei, meu Deus, um homem tão bonito. Eu, eu, eu fiquei assim, ele percebeu. Ele percebeu, ele virou e voltou. Foi a última vez que eu estive com ele. Desmanchou o namoro. Não dava para namorar. Eu não conseguia mais ver o rosto dele. Olha que loucura isso. E ele fazia parte de, de. Como é que se diz? Desse. De, de, tipo, Rosa. Essas. Grupos. Grupos. De fraternidade. De fraternidade. Essas etc, coisas. E sei lá. É, ele fazia parte. Entendi. É, tá aí. Armin de Gourmandia e suas histórias. Agora acabou o programa, Armin. De uma forma rápida, o WhatsApp, porque tem curso dia 20 e 21 de agosto. Olha, a gente, venham fazer que vocês... Olha, vocês não têm, né? Vocês... Ó, ah, ah, oh, sem palavras. O pessoal que está fazendo já está ganhando dinheiro, já se deu bem na vida. É 11-99675-5250. 11-99675-5250. Você... E eu sempre juntos com a vibe mundial. Isso aí, toca aqui. Armin de Gourmet que está aqui com a gente toda quarta-feira às 18 horas, falando de. É, radiestesia magnética ah, da energia mesmo. fria <risos> extraterrestres e aí vida que segue obrigada Armin ah, sucesso para você eu eu gostei, eu queria falar também que vão lá no meu Instagram que tem uma vai uma live que eu fiz ontem com a que eu fiz essa semana com, com a, a Monja, Monja Cohen e tá fantástico assistam fechado Obrigada, Armin. Obrigada a você que nos acompanhou nesse programa mundial. E você volta semana que vem às 7 às horas da manhã. 6 horas eu não venho, não. Ah, depois tem horário político, tá, gente? O programa vai ser reduzido, mas eu conto mais pra vocês depois. Um grande beijo a todos. Continuem com a gente. Até a próxima.